you <smart noise> Um outro componente importante no line-up Simpress são as impressoras mobile, que traz para o operador lá na ponta uma versatilidade muito grande. Conectadas por Wi-Fi ou Bluetooth, pareadas por NFC, o que traz uma facilidade muito grande no dia a dia do operador. Impressão de 2, 3 ou 4 polegadas de largura, 256 MB de RAM, o que traz também uma velocidade de impressão muito grande e a agilidade e produtividade lá na ponta para o operador. No segmento de varejo, a impressão mobile, ela ela é muito aliada ao coletor, onde ela permite uma etiquetação de gôndola, reposição de preços muito facilitada. No ambiente logístico, a reposição de etiquetas, a remarcação de itens direto no local. No serviço de campo, impressão de recibos, boletos, contas de concessionária, trazendo mobilidade para a operação.